Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua Dama do Gesso, aqui com uma super convidada no nosso especial Papo de Especialista. Dessa vez a gente está presencial, pois é, eu tô felicitando... Pegando uma galerinha e vindo aqui diretamente na né, Dama do Gesso pra estar entrevistando. Agora eu estou com a Débora, especialista em projetos comerciais. Não só projeto, mas execução de obra principalmente, né? Exatamente. É. Se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de você, o que, que você faz. Eu sou Débora Pinheiro, sou designer de interiores, especializada em projeto comercial. E com o tempo eu fui voltando mais pra obra mesmo, pra execução de obra. Apesar é. de ser design tá e executando, executando obra. Executando obra, exatamente. Foi minha grande paixão durante a faculdade, quando eu caí no meu primeiro estágio, e eu entendi que aquilo ali, que era o meu mundo, e o meu... Ex-patrão, né? Ele entendeu isso também. Então eu comecei a fazer só e era no um escritório especializado em projeto comercial. Ah, então legal. a gente pegava, pegou todo. Foi meu professor de projeto comercial ah. que me chamou pra fazer. Então o projeto comercial eu já gravei na, na, na faculdade. Eu passei pela porta da faculdade uh -huh. e eu falei exatamente isso. Falei, desde a faculdade eu já entendi que esse seria o meu mundo. Talvez porque é a vó, a feirante, ah, minha ai, família toda de comerciantes. Você já, já tinha aquela experiência do meio... sangue, né? Já bem? sabia aquele time, né? Aquela coisa de entender que você tinha que vender. Alguma coisa uhum. e com o eu não tinha esse resultado. Uhum. Então, desde o início, eu já vi que aquilo ali que era a minha grande praia e caí na obra toda e tá, tá executando. Agora, a obra, Débora, a gente sim. tem conversado muito aqui sobre eficiência, porque o que eu falo para as pessoas, já né, que eu tenho falado bastante, é que steel frame é uma ferramenta, você pode usá-la ou não. Igual, por exemplo, quando eu tava entrevistando a Belinha, uhum. ela falou: o Instagram é uma ferramenta é que eu uso. Comercialmente. Exatamente. Você pode usar ou não. Você com, na área de projetos comerciais, o que, que você acredita, qual ferramenta quais técnicas você enxerga que trazem eficiência, agilidade para a obra? Porque a obra comercial tem que, ser que tem que ser muito rápido, né? A gente utiliza muito... Uh, quando eu vou fazer uma construção, a gente fez agora um projeto todo de uma fábrica. Ai, que legal. Então a gente tinha que fazer uma parte de construção. Uhum. Então não tinha como ser de outra forma, porque tinha que ser na parada de planta deles, uhum. que é onde eles param os funcionários. E como a gente tava fazendo refeitório, toda a parte de, de vestiários, uhum. então aquilo não pode parar, né? Sim, tem que sim, ser, sim. Que tinha que ser feito naquele tempo. A gente não encontrou outra forma de fazer que não com estufa. É sério? É. E dentro das, das lojas, quando a gente faz interior, a gente usa muito drywall. Usa muito drywall. Porque, exatamente, é o que dá tanto para forro como para divisória. Então, quando vocês têm que buscar essa agilidade, vocês trabalham com a construção a seco mesmo. Trabalham com a construção a seco E com vem cá, e tem muita gente que fala ser. assim pra mim, ah, mas é tão difícil de vender, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Como é que é, como é, que é isso pra vocês? É, o cliente, o cliente de projeto comercial e do corporativo também, né, imagina, você vai fechar para férias coletivas e aquilo tem que voltar pronto. A loja você tem uns um 60 dias de carência, e aí dentro de projeto, legalização e obra. Uhum. Então se você não fizer uma, uma construção de outra forma, da forma seca, da, trabalhando com o trabalhando com o né? você não consegue entregar. Então no fundo você fala pro cliente, outra com isso eu não entrego. É, e, e esse é um cara que, que negocia, né? Na verdade ele uhum. trabalha em cima de números. E aí quando você fala, o prazo pra ele é muito mais importante do que o valor. Então a, o prazo, entre esses dois P's, ele vai sempre pender pro prazo. Porque um dia de loja fechada talvez é aquela economia burra que ele fez lá atrás. Então um dia de loja fechada custa muito mais do que... Mas a cair é tá aí um negócio. Cabe você usar o argumento isso. correto com o cliente. Então, eu você falar para um lojista: ah, isso aqui é uma sustentável. O que, é que ele não, vai falar? Vambora. Não... É, exatamente, porque na verdade, para ele não importa tanto isso. Uhum. O que importa para ele é se no final. A gente ensina muito isso para as alunas lá, a gente fez uma aula agora de como chegar nesses clientes, ah, né? Que, que a gente chama de tubarão, né? Nesse uhum. caso, tubarão. Então, se você mostrar os seus dentes também e mostrar que você entende daquilo e explicar o porquê. Quando você vira para o cara e fala assim: olha, você vai fazer isso, mas você vai ter tanto prazo, você vai ter uma, um, um. No final das contas, vai aumentar a tua rentabilidade, porque se ele não tiver lucro lá no final, ele não interessa. Pra eles é o, é o valor, É né? o valor, é o lucro. Então tudo bem, Débora, mas isso aí ao invés de 40, você me entrega em 30 nove dias é uhum. mais interessante pra ele. Se eu entregar em 39 dias do que em 40. É, é, é muito questão de você usar o argumento certo, né? Ah, e o que eu brinco é que, tipo assim, ó, diversas tecnologias têm diversas vantagens, mas você tem que saber a vantagem correta para ser sim. apresentada pro cliente. É, você não pode gastar todos os seus cartuchos ali. Às vezes, numa primeira reunião, a pessoa fica afoita uhum. e quer mostrar todos os seus aparatos. Não, a gente é, fala no livro, a gente precisa praticar o verbo ouvir. Uhum. A gente precisa entender. Às vezes, aquele cliente, o mais importante, para a maioria, às vezes, a minha experiência, uhum. nesses últimos 12 anos trabalhando com cliente de projeto comercial, uhum. é que ele valoriza muito mais o prazo. E como é que é isso de ouvir? Como é que é um primeiro, uma primeira reunião com o cliente? É a é é? deixar o cliente é, é falar mesmo, explicar, porque às vezes o que ele quer não é exatamente o que ele precisa. Então uhum. você precisa saber o que ele quer e entender. Quando a gente trabalha com o cliente, o cliente não é esse cara que tá na nossa frente. Uhum. O cliente é o consumidor. Ah. Então a gente precisa explicar pra ele Que a gente uhum. precisa atender a essa fatia aqui Entendi. A gente precisa entender do negócio dele Eu preciso chegar aqui no seu escritório e falar Qual é a sua rotina? Quem é o seu cliente? É isso que eu perguntar, quais perguntas você quem faz é normalmente? Quem é o seu cliente? seu cliente são as suas funcionárias uhum. Porque quanto elas tiverem uma maior produtividade O seu negócio, que é o seu objetivo Vai ter uma maior lucratividade Então você precisa entender Então quem eu vou conversar? Eu não vou conversar com a Helena num primeiro momento Mas depois eu vou conversar ah. com elas e entender O que, que, que você acha? Não, a cadeira tá mais baixa, a bancada tá não sei o que E aí você vai adaptar aquilo ali Numa loja é a mesma coisa uhum. Numa loja algumas vezes a gente fica alguns dias na loja é mesmo. Pra entender por que, que o consumidor não tá entrando, por exemplo Por que o cliente não tá entrando na loja Aí você vai parar lá na frente pra o pé ah, não tá entrando, porque isso, aquilo, aquilo outro. A gente vai ficar lá e vai ficar, vai entender, vai ficar, deixar alguém lá. Toda, toda a gente? Vai deixar alguém lá fazendo todas, toda aquela, ó, a tal hora teve um pico maior, teve coisa maior. E ah, aí tá. você vai fazendo as mudanças que ele realmente precisa. Entendi. Porque às vezes o cliente também, ele vem pra gente achando que a questão dele é mudar a cor da parede. Talvez ele precise mudar toda a iluminação, porque a iluminação dele tá errada, mas ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Então você tem que ouvir, passar um tempo naquele espaço e entender o que. Que você pode oferecer. Às vezes você oferece demais e você perde o cliente, você oferece de menos, então você precisa ter esse equilíbrio. Então dica número um: primeiro encontro, escute bem o cliente. Escute bem, escute até quando ele não quer falar o que ele não disse, <risos> escute o que ele não disse, que às vezes nessas entrelinhas é que tá ali o grande lance. Entendi. E normalmente você, come... como é que você instiga o cara a falar mais? Então, ele, ele é o cara que mais vai te nos dar informação. Uhum. Assim, você faz varejo, mas você faz uma loja de roupa, e depois você faz uma sapataria e você vai fazer uma joalheria. Uhum. Então, quem entende daquele negócio, é ele. Ele entende daquilo, mas ele não tá sabendo fazer aquilo vender. Porque uma loja bonita não necessariamente é uma loja que vende. Com então certeza, você... Né? Não significa que a gente vai fazer loja feia. <risos> a gente não vai fazer loja feia. Mas a gente não pode partir dessa premissa. Eu uhum. recebi no direct esses dias, falo, mas eu achava que era só... Eu tô terminando a faculdade dos de anteriores eu pensei que era só fazer uma loja bonita. Uhum. Não é. A gente precisa ter estratégia onde que o caixa vai ficar, tem um ponto específico para ele ficar, uhum. onde você, onde o provador da sua loja vai ficar. Como que esse provador tem que ser? Você vende. É, 80% da venda é feita dentro do provador. É mesmo. Então, se o provador não estiver bem pensado, quando você fala assim, ranquei um cantinho e vou botar pra. Não, você faz a venda dentro do provador. Que legal. Então, se você. Por Espelho, iluminação, a ambientação, o espaço que você deixou. Eu, eu sou mais fortinha. Uhum. Então você entra num provador nesse caso. <risos> é exatamente. Você entra num lugar mais amplo, que o, o, o ângulo do espelho te favorece, que a luz te favorece, uhum. você sai de lá se achando uma deusa e você vai comprar.